Startup ProSumir recebeu pelo terceiro ano consecutivo o Prêmio de Melhor Empresa de Aproveitamento Energético do Brasil da 100 Open Startups. Conversei com o Júlio, com o André e com a Dani, sócios da ProSumir, sobre essa conquista. Atualiza! Foi com grande satisfação que nós recebemos esse prêmio, é, de pelo terceiro ano consecutivo, ser classificada como a principal startup de energia do Brasil pelo ranking do 100 Open Startups mostrando é nós estamos assim atuando é, no mercado promissor para Brasil e mundo e estamos, estamos sendo é, reconhecidos a nível nacional. A gente recebe esse prêmio com um olhar de dever cumprido. Né? Quer dizer que a gente está indo no caminho certo e eu acho que o reconhecimento pela terceira vez de melhor startup no Rio Grande do Sul, melhor startup de energia, é, nada vem, a, vem só a somar com a certeza de que estamos no caminho certo, de que a gente está desenvolvendo um bom produto, uma boa empresa, com solidez no mercado. A economia de energia depende muito do processo industrial de cada cliente. As é, empresas que consomem muito vapor podem ter até 10% de economia na energia elétrica. esse é caso a caso, mas é um valor que pode ser encontrado. A ideia, o conceito de fazer uma startup é não só resolver um problema técnico né que muitas vezes atrai quem faz a engenharia e quem é, foca muito no, no ramo de engenharia para fazer uma startup ou para sair de um conceito de ideia para um modelo de negócio é preciso que tu entenda o mercado e que tu se adapte de maneira muito rápida a ele ou seja é um desafio muito maior do que resolver um problema técnico e além de resolver um problema técnico que te propõe durante por exemplo um curso de graduação um curso de mestrado um curso de doutorado né? é entender qual é a necessidade do mercado e adaptar a tua solução para ele fazendo com que tu continue resolvendo um problema técnico mas que ele seja é, bem visto aos olhos do mercado e que vai te possibilitar a desenvolver outras soluções é, que talvez agora não conseguiria, não conseguiria mas tendo essa visão é, mais é, mais mais abrangente, mais de mundo de negócio, vai possibilitar que tu atinja outros objetivos. É basicamente isso. É ter essa, ter essa visão de que o problema técnico ele existe, mas que é necessário também que ele seja um problema técnico de muitas pessoas e que tu consiga resolver de maneira acessível para muitas pessoas. Desde o começo dos nossos desenvolvimentos, assim, desde pilotos, agora até testes industriais, então a gente já já, teve, nós já tivemos duas instalações. Agora, na fase de comercialização, nós já estamos também é, fabricando equipamentos. Então, tem duas turbinas que já foram instaladas ou testadas. E também tem é, agora esses equipamentos que tem, estão em fabricação. Desde o primeiro prêmio do 100 Open Startups, nós já realizamos é, diversas parcerias, até porque nós focamos muito na, na questão da inovação aberta. Então, nós temos parcerias desde então, com a universidade, com a incubadora, é, participar com fornecedores e também com clientes. Uma dica que eu daria para estudantes que estão começando o um negócio é, primeiro assim, além de atuar no mercado com é, um grande potencial e ter uma solução é, é, inovadora, é buscar muito mentorias para desenvolver o negócio. É A questão do negócio, da comercialização é muito importante para as empresas. Então, buscar mentoria desde é, incubadoras, é, programas governamentais como Inovativa Brasil, o próprio senhor Open Startups, em Défro, existem muitas possibilidades de mentorias uh, no Brasil. Primeiro, empreender é muito bom, né? Depois que tu, eu demorei bastante para empreender, mas depois que tu começa, é, tu percebe que é importante ter uma visão muito ampla das coisas, que é a visão holística que a gente chama, né? Então, e, o que eu deixaria de recado é o seguinte: pesquisem bastante, leiam e busquem os exemplos, né? A internet tem, tá graças a Deus, tem muito exemplo positivo e de sucesso, muito exemplo de fracasso. Leiam, leiam bastante. Procurem conhecer os sucessos e os fracassos no segmento que vocês querem investir, né? E corram atrás do que do teu sonho da tua empresa, do teu produto é óbvio, valido, valido no mercado, mas procurem os exemplos, né? a gente, ninguém precisa reinventar a roda. Então é importante vocês uh, lerem bastante, olhem o que está aí no mercado, vejam o que deu certo o que deu errado e procura absorver isso para dentro da, da tua ideia do teu...